Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer as orelhinhas de coelhinho para os mordedores de bebê. Tanto pode optar por um mordedor de silicone como um mordedor de madeira. Vou ensinar a fazer um o molde, é muito simples de fazer. As urbinhas também podem aproveitar retalhos que tenha em casa. Se passar ao passo a passo, quero convidá-lo, se ainda não está inscrito, a inscrever-se e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo para ficar a par das notificações. E assista até ao fim do vídeo que eu tenho uma sugestão para si. Vamos ver o passo a passo? Antes de passar os materiais que são necessários para poder fazer as urinhas, eu vou mostrar como fazer um molde, que é este. É muito fácil de fazer. Então, para isso, vocês necessitam de um papel que tenha a medida de 16 cm de largura por 22 cm de altura lápis ou caneta toura e fita métrica ou régua portanto vocês aqui no papel vão dobrar a meio ficando a parte onde vão fazer as medidas esta que está dobrada a parte que está aberta não vocês vão medir de baixo para cima 20 centímetros 20 cm, portanto, eu vou colocar aqui 20 cm. Portanto, da medida dos 20, vocês vão medir 1,5 encostado nesta lateral para dentro. 1,5, 1,5 e vou riscar. 1,5, desde aqui de 1,5 para cima, vou marcar 5 cm e vou também riscar. Centímetros onde tem um e meio, vou medir de baixo para cima 12 centímetros e meio e fazer uma marcação, uma pintinha assim. tanto 12 e meio, onde tem esta marcação dos 12 e meio, vou marcar 4 centímetros e fazer uma marcação. E as marcações estão feitas. Agora é só. Unir, portanto, dos 20 até aos 4 e dos 4 até aos 5. Eu vou fazer com um lápis, vou tracejar e depois então passar com a caneta. Dos 20 até aos 4, arredondando. E agora dos 4 para os 5, vou também arredondar unindo. Assim, agora vou riscar com a caneta, ficando assim e agora sim vou recortar e já temos metade do molde feito, o molde é este que corresponde a metade do molde. No entanto por baixo do vídeo vou deixar ficar um link para vocês terem acesso ao molde que vai ficar no blog. O resto dos materiais que são necessários é tecido à vossa escolha, tecido turco, que é de toalhinha, uma argolinha de madeira, sem colas ou tintas e sem verniz. Também podem optar por uma argolinha de silicone, por exemplo esta aqui tem o um feitinho da mina. A tesoura, alfinetes, caneta para tecido. Um bonecas, ferro de engomar e máquina de costura. Este molde é igual. No avesso do tecido, este é o direito, coloquei por cima o molde, risquei e depois virei o molde. Risquei também e recortei com a tesoura pela marcação do molde. Ficando assim. Cortei também um tecido turco, é um pouco maior. De um lado é mais fofinho e do outro lado é um pouquinho mais áspero. E o que for mais fofinho, que é o lado direito, vocês colocam o direito também do tecido. Ficando assim. Vou alfinetar por todo. Seguida, vou à máquina de costura, cozer por todo, exceto aqui no meio, que vou deixar ficar uma abertura, mais ou menos os três dedos, ou em cima ou embaixo, e com a largura do calcador de máquina, rematando início e fim. Já cozi, deixei ficar esta abertura, agora vou cortar o excesso. Vocês podem cortar com a tesoura normal. Eu como tenho a tesoura de zig-zag, vou aproveitar e vou cortar. Já cortei. Aqui esta parte não corto o excesso. Deixo ficar. Agora, nesta parte aqui do redondo, se vocês não tiverem tesoura zig-zag, vocês dão uns pequenos golpes aqui por todo o redondo. Só mesmo aqui neste redondinho e neste aqui, que é para poder ficar mais bonito quando for a virar. Agora, vou virar para o lado direito. Com o boneca se eu vou virar. Vou arranjar o cantinho e os redondos. E agora vou passar a ferro. Já passei a ferro, está aberta, meti-a para dentro com o ferro. Vou novamente à máquina de costura e vou cozer por todo na beirinha para poder fechar a abertura. Rematando o início e fim. Já cozi, na parte de cima cozi na cor rosa e na parte de trás cozi branco. Está finalizado. Agora é só encaixar na argolinha. Enfio dentro da argolinha. Vou enfiar dentro. Vou puxar. Ficando assim. E agora é só arranjar as urninhas. Da parte da frente e da parte de trás. Fica assim. Tenho uma sugestão. Eu tenho um vídeo que mostra como fazer fitas para chupeta. E esta é uma delas. Esta parte que leva à chupeta, podem encaixar na argolinha. Os bebês ao brincarem, muitas vezes, deixam cair. Para que não corra o risco de cair e se sujar, vocês colocam a fitinha da chupeta, agarram esta parte a uma peça de roupa que eles têm, um babete ou a camisolinha. E fica assim, mesmo que eles larguem a argolinha, uma ou outra, nunca cai ao chão porque está a segurar pela fita da chupeta. Este é o outro aqui também, exatamente igual. Como viram, é muito fácil de fazer e espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostar que ajuda a crescer o canal e partilhe com os amigos. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero que por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos!